Isto é o um inverno. A frente fria, o vento forte, um homem singelo. Seis distritos do norte sob uma Visa amarelo. Aquela água cera acompanhado de travoada, Mudou aviso, agora encarnada. Rajadas de vento, desta vez o fato é cinzento, superiores a 120 km por hora nas entrelinhas, frio nas entranhas, gelo nas terras altas, granizo do tamanho de castanhas. Isto ninguém merece. Isto não se faz. O acentuado arrefecimento noturno abaixo do sistema Monte Junto. Estrela? Esta é a serra da estrela e não a branda. Só por isso vou acender a salamandra. O frio está aí e o calor também. Le Roi Merlin, a sua casa pode ser mais sua.